Pronto, a primeira marca de respeito aqui é a Dell, mas vamos ver, né? Nop, nop. Notebook Dell, Inspiron i15 e 11, será que? MP 15.6 Full HD, Paint to Gold, Paint to Gold, Paint Gold. Ah, não sei se vai girar bem o Windows 11. É, o Windows 11 precisa mais de requisito aqui. Só com esses 4 GB aqui não vai dar certo. não compre computadores que tenham mais de 8 GB. ainda é para ver se vai rodar direito. Descrição completa. Vamos ver. Eita, descrição completa. Notebook, notebook, notebook Dell Inspiron Pentium Gold troque esse Pentium Gold por um i3 ou um i5 ou um i7. Aproveite o máximo para o seu dia. Com o novo 15 15300, realiza suas tarefas diárias com velocidade que você precisa. Diz, é, desempenho responsável e é silencioso com processador interpente o GOLD, que é uma porcaria. Que garante versat... Versat... versatilidade em suas atividades passando o dia. em aplicativos abertos e 4GB de memória não prestem com 8 GB acima e tem que ser oito com um dos caixas de 8 para fazer do channel, eu acho assim o SSD ainda proporcionou um maior tempo de tarefa e performance silenciosa a experiência da sua visualização imersiva da tela, sei lá quanto anti reflexo de alta definição com três, né? com três lados de bordas finas, oferece uma imagem clara, e brilhante e agradável aos olhos, com resolução do software, Comfort reduz a emissão de, da luz azul, utiliza com conforto, dobra DC e eleva seu, seu dispositivo a um ângulo ergonômico e proporciona uma excelência de digitação confortável da mobilidade, fácil de usar em todos os lugares, é, vou comprar demais, dá quanto? 2.000 cacetada, tá louco, compro o Samsung.